Pai do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e continuando a série do significado dos números na Bíblia, hoje nós vamos falar sobre o número 2. Onde aparece o número 2 está falando de Jesus, isso mesmo. O número 2 é o número da pessoa de Cristo. Na trindade de Deus, que é um, único, Lembra? Vídeo passado? Deus é um, único o princípio e o fim, inteiro em si mesmo. Ele também é a parte de uma trindade, onde é Deus, Jesus e o Espírito Santo. O número dois, o Jesus é o número do Espírito Santo, ele é a segunda pessoa da trindade. Jesus é o filho. Jesus é aquele que vem em segundo na trindade, porque ele é o filho amado do primeiro que é Deus. Nós entendemos a natureza de Jesus e dois como o número de Cristo, porque em várias partes da Bíblia a gente consegue algumas referências. Obviamente, eu não vou conseguir trazer tudo, não ficar muito longo. Mas, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 47, você tem ali que Jesus é o segundo homem. E lá em é, Romanos, você já tem falando que Jesus é o segundo Adão. O que isso significa? Isso significa que somente dois homens vieram à Terra diretamente pelo poder de Deus. O primeiro... Foi Adão, que Deus foi lá, montou no barro, sobrou, deu uma cuspidinha e aí virou Adão. Primeiro homem que veio diretamente de Deus. E o segundo? O segundo foi Jesus, que veio diretamente de Deus, mas dessa vez não do pó, mas pela forma com que todos entram no mundo, por uma mulher. Só que não houve pecado na concepção de Jesus, ele veio diretamente do ventre de uma virgem. Da Maria, que era uma mulher honrada, digna, honesta e que o Senhor escolheu ela para ser o ventre a gerar o Cristo. Só que ele veio de forma sobrenatural, veio através de Deus também. Então, Jesus é o segundo homem que vem para a terra a partir diretamente do poder de Deus. A segunda referência de segundo Adão também vem porque o primeiro homem, né, o Adão que veio primeiro, o o que seria o primogênito, vamos colocar assim, ele falha na missão de, de vida com Deus, vida em paz, porque ele peca. Ele cai. Então, o que era para o primeiro homem ter feito, que era ter comido da árvore da vida, ele desiste para comer da do bem e do mal. Isso é Gênesis, vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Mas segue comigo. Jesus, que é o segundo homem que Deus coloca na Terra, ele é a árvore da vida. Ele, através do sacrifício dele na cruz, ele permite você sair do bem e do mal, sair da lei, sair do pecado e viver em Cristo. Então, o segundo homem... O dois, o filho de Deus, ele vem para cumprir a promessa. Só que você vê isso em outros lugares também. Como quando você olha Isaú e Jacó, quando você olha a primeira e segunda árvore, quando você olha em outros momentos da palavra de Deus, onde o segundo toma o lugar do primeiro, nesse mesmo princípio, de que dois reflete o Senhor. E quando você tem o segundo fazendo algo grande, é porque aquilo ali pode representar a Jesus também. Segunda coisa que o dois pode trazer em relação à a, a referência de Jesus e o quão dois é legal na palavra de Deus. Em Levítico 5:7, você tem que as pessoas lá atrás, bem antes de Jesus, quando elas pecavam, elas tinham que levar um animalzinho, né, para ser sacrificado no templo para pagar o pecado dela. Então essa é essa a figura que Jesus faz na cruz, um cordeiro, um sacrifício que com sangue lava o seu pecado. Então, antes de Jesus, lá nos templos, as pessoas pegavam um animalzinho, um cordeirinho, uma pombinha e tal... E levavam no templo para o sacerdote matar, derramar o sangue... E ali você estava perdoado daquele pecado, porque você matou o bichinho. É meio trash, né? o Greenpeace deve ficar doido com essa coisa. Mas, justamente, Jesus veio para não precisar fazer isso mais. Porque agora ele já fez. Ele é o cordeiro mais top de todos, que paga todos os pecados. Mas o que, que é legal, o que, que tem a ver com dois... Quando era um sacrifício que você ia lá fazer no templo pelo seu pecado? Então, eu pequei. E agora, o que eu levo para morrer? Eram duas pombas. A pomba não somente é o Espírito Santo, em alguns aspectos, né? Representa ali a figura de uma paz do Espírito de Deus, da vontade do Senhor. Mas também representa, naquele momento do batismo de Cristo, o testemunho de Deus. Sobre a santidade de Jesus. Porque quando Jesus está se batizando. Vem o Espírito Santo. Numa forma de pomba. Ele não é uma pomba. Numa forma de pomba. Para falar que aquele momento. Era sobrenatural. E a vontade de Deus era grande. E aí a voz do Senhor diz. Esse é o meu filho amado. Em quem eu tenho muito prazer. Então a pomba ela também testemunha. O quão Jesus é santo. E aí se você vai lá no templo. Antigamente. Para pagar o seu pecado. Você usa duas pombas. Então olha só que lindo! Você está direcionando o que você precisa para pagar o seu pecado, a presença de Cristo, né, na quantidade e a vida dele em você através da pomba que é o Espírito de Deus. A Bíblia é muito maravilhosa, né? Então nesse aspecto dois também traz mais uma vez a quantidade que você tinha que levar para pagar os seus pecados. Mais uma coisa. O 2, além de representar a figura de Jesus como filho, ele representa a natureza de Cristo. Porque ele é Deus e homem. E ele também é encarnação e glorificação. Ou seja, o fato da obra de Jesus ter duas fases a primeira nesse mundo e a segunda no céu vamos colocar assim né no, no reino que ele vai colocar e ele ser Deus e também ser homem e ele ser filho mas também ser o próprio Deus sempre o Senhor tem essa dicotomia ele é paz mas veio para trazer a espada da, da mudança ele é o ele não se contradiz mas ele se adiciona ele multiplica o contraste dele é santo porque ele é, também começa e termina nele porque ele é Deus, mas é o Filho de Deus. Então, é, parece um pouco confuso, mas na verdade é muito simples. Deus é três em um e a segunda pessoa é Jesus. E quando dois traz questões de divisão e contraste, é ou porque o contraste é algo finito, onde Deus começa e termina algo. Ou porque está se tratando de outra coisa que não tem a ver com o Senhor. Ou um homem que fez algo, ou um, um, um pecado. E aí sim, você pode ter o dois como algo que divide. Mas na maioria das vezes, na palavra do Senhor e também na vida com Deus, o dois ele vai trazer essa conotação de pessoa de Cristo. De pessoa Jesus. E também traz a questão da comunhão. O 2, ele, ele traz essa ideia de adição, de ajuda. Em Eclesiastes 4:9 você tem a questão da importância da comunhão. E aí, mais uma vez, porque os significados eles não são excludentes, você entende Jesus ali. Porque Jesus ele é o homem em Deus e Deus no homem. Mais uma vez, uma relação dupla. E é a própria comunhão. Se Cristo habita em você e a palavra de Deus fala que onde houver dois ou mais falando de Deus, Jesus ali está... Dois, ou mais, falando de Deus, Jesus ali está. É basicamente o resumo desse vídeo todo. E para finalizar, o dois também traz a questão de testemunho. Então, quando nós estamos falando de dois, de dupla, de pares, nós estamos falando de duas pessoas, como em Mateus 10, que traz a questão do testemunho duplo, é fiel e verdadeiro. E aí, em Deuteronômio, 1 Timóteo, 2 Coríntios como sempre, eu vou colocar as referências na descrição do vídeo, né? os versículos. Mas sempre que você está falando de dois, você está falando que você precisa de um testemunho. Você precisa de alguém para te ajudar, para estar em comunhão com você. É, isso na palavra de Deus é muito clara, quando se trata de que no lugar santo, né? lá no templo, você tinha dois pães. Pão também é o corpo de Cristo na Santa Ceia. É, sempre que Jesus ou os profetas iam enviar, pessoas enviavam de dois em dois ou para espiar a terra santa, quando eles estavam olhando Canaã, lá em Josué, e Moisés, ou quando Cristo ia mandar os apóstolos para pregar, mandava de dois em dois. Então, sempre de dois em dois, porque um ajuda o outro, tem a comunhão e ainda gera testemunho, que o duplo é fiel e verdadeiro. Duas pessoas falando a mesma coisa, traz verdade, e Jesus é a verdade. É, na em Apocalipse... Um dos nomes que fala de Cristo é que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Então, Jesus também representa testemunho fiel e de verdade. Então, vocês estão vendo que o número 2, quando fala de Jesus, ele está falando de comunhão, de adição, de verdade, de testemunho, de ajuda e de... de eu acho isso muito maravilhoso, sabe? E de um caráter de filho em apocalipse você tem que na época da grande tribulação vão ter duas pessoas que vão ser os testemunhos que vão ser as pessoas que vão estar falando de Deus no fim dos tempos, dois eles também serão mortos e também serão mártires, mas serão dois aqueles que vão pregar a palavra de Deus no fim dos tempos mais uma vez falando que o dois ele traz essa questão de testemunho e de Cristo de essência de Jesus, da pessoa do Senhor, homem, que também é Deus então, eu espero que através desse, desse significado de bíblico, você também consiga entender a importância de um casal. Quando duas pessoas são um casal, elas estão refletindo a essência do Senhor. Elas estão prontas para gerar um filho. Elas estão ali debaixo de uma comunhão diferente, onde há verdade e um testemunha a vida do outro. E essa é a questão maior de quando se fala de Jesus e a igreja. Nós temos ali um casamento perfeito, porque a pessoa de Jesus, ela vem já com esse encargo, com essa consciência, com esse significado de dois. E aqui a gente já pode entender porque que a traição não combina muito bem, né? Um casal que é dois, que é testemunho do outro, que é comunhão, que é ajuda, que é verdade, ele deve se encher. Ele deve se ser cheio de algo que é muito puro e precioso que é justamente a obra do Senhor, que é um sacrifício, que evita o pecado, mas que traz a salvação. Hoje nós não vivemos mais por uma lei, nós vivemos por uma graça. Pela graça, pela pela bondade de Cristo por tudo que Ele fez. Então, a cada vez que você separar de dois em dois, ou orar dois dias, ou duas vezes, ou estiver lá na Bíblia e se deparar que mandaram duas pessoas, ou farão duas coisas, e tinham duas pombas e dois pães, você vai falar... É porque tem a ver com Cristo. Amém? Que o Senhor te favoreça e eu te espero no próximo vídeo, falando sobre o número 3. Glória a Deus!